É a rapaziada do sexo comedores de xoxota tudo beleza. Aqui quem fala é o Jeff, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vou te passar 4 tipos de ejaculação precoce e os sintomas desse terrível problema. Mas, antes de conferirmos os quatro tipos de ejaculação precoce, peço a sua gentileza de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, que fortalece muito nosso canal e me motivada a cada dia a te ajudar, trazendo novos vídeos para eliminar esse problema desgraçado da sua vida. Rapaziada se você deseja acabar de uma vez por todas com esse problema em até 4 semanas, então clique no primeiro link na descrição desse vídeo. Bora lá! A ejaculação precoce masculina é um problema que afeta até 20 a 30% dos homens, podendo surgir em todas as idades. Pode ser subdividida em 4 tipos. O primeiro tipo de ejaculação é ejaculação precoce primária ou vitalícia. Surge desde o início da atividade sexual e manifesta-se em todas ou quase todas as relações sexuais. Presente em cerca de 25% dos casos de ejaculação prematura. O segundo tipo de ejaculação é ejaculação precoce e secundária. Surge em determinado período específico da vida sexual da pessoa, pressupondo uma experiência ejaculatória prévia normal. Presente em cerca de 75% dos casos de ejaculação prematura. Terceiro tipo de ejaculação é ejaculação precoce natural variável. Quando presente ocasionalmente e em determinadas relações sexuais ou com determinadas parceiras sexuais, não é considerado patológico, mas apenas uma variação normal do tempo de ejaculação do homem. O quarto e último tipo de ejaculação é ejaculação precoce e subjetiva homens que referem ter ejaculação prematura atendendo ao que desejavam ser o seu desempenho sexual embora apresentem tempos até a ejaculação considerados normais rapaziada se vocês gostaram dessas poderosas dicas tenho certeza que irá gostar dessa outra que me fez acabar em apenas quatro semanas a terrível ejaculação precoce da minha vida Convido vocês a clicarem no primeiro link na descrição desse vídeo e você já estará a um passo de se livrar desse maldito problema. Então rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. E fica ligado no canal, que sempre terá vídeos novos toda semana. Tamo junto, até o próximo vídeo.